7. Atacar uma característica exata do adversário de maneira indireta. Uh, aí no caso de uma batalha do Douglas Jean contra o Nissin, que ele fala, eu sou tipo... Na, é... na verdade, o ataque do Nissin já é muito bom, que ele fala que... que ele, ele usa essa coisa de misturar personagens, que é o 5, e fala que o Douglas Jean pare, parece o é o Ed Murphy, só que com síndrome de Down. E por que o da minha vida me colocaram para bater com eles lá dos Paraíba? Moral foi com com Ed Murphy com síndrome de Down. Que é a mistura dos personagens para atribuir um personagem novo. E daí o Douglas de uma maneira genial responde assim: eu sou tipo Ed Murphy na moral. Sou tipo o Dr Doliro que é um personagem da Ed Murphy. Converso com o animal. Eu sou tipo é de na moral, então eu sou tipo o Doutor Doliro converso com o animal. Se você assistir o Doutor Doliro, você vai entender. É, eu achei bem, bem louco assim que ele, ele fala, né? Que sou tipo, tipo, ele fala que é o doutor Doliro e conclui, né? Que tipo converso com o animal. Logo, o animal é o cara que ele está batalhando. Essa questão, tipo, ele não está falando não tá falando assim, você é um animal, ele faz um percurso para chegar nesse resultado muito interessante. Ah, quanto mais você tem cultura de mundo, de filmes, cultura é, popular, cultura pop, todo tipo de cultura, mais você consegue desenvolver rimas e mais você consegue entender as rimas que são desenvolvidas também. Uh, então se você ir numa, numa roda de rima Que é, a cultura é muito diferente da sua Talvez você não entenda as rimas deles E talvez eles também não entendam a sua rima Então quanto mais cultura, mais conhecimento, melhor Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos Tá no link do vídeo E é isso aí Valeu Tá vendo? Que fácil